Mais um programa através da Vega Produtora sob a responsabilidade de César Felizbino Cuja empresa é expert em filmes, fotos, vídeos, gravações, eventos Nós vou, trazemos aqui hoje para todos os nossos internautas, internautas é, A estrutura mental do ser humano E por quê? Porque justamente nós vimos desenvolvendo Tudo aquilo que é pertinente ao domínio e o campo da mente humana como nós falamos de início, esse programa se chama Imersões Metapsíquicas Parapsicológicas e, evidentemente, aborda o campo psicológico. A parapsicologia, ao lado da psicologia, ela vai tratar de temas sempre é, relevantes no aspecto do autoconhecimento, da, do psiquismo e da mente humana. Então, quando nós falamos da estrutura do ser humano, nós é, entendemos como espiritualistas que somos, que a mente humana ela é parte da mente cósmica e, assim sendo, é um atributo da alma, porque muitos atribuem ao cérebro a condição é, específica e exclusiva da mente humana. Mas não! Para aquele que tem visão e sabe que um dia o cérebro vai fenecer, vai perecer, o cérebro é um elemento, um instrumento temporário de habitação neste mundo, Juntamente com, né, com o falecimento e a transição da pessoa, obviamente, o cérebro desaparecerá. Ora, todo esse compromisso é, é, que a pessoa tem com o próprio Criador, no sentido de estabelecer uma vida regrada, uma vida completa, uma vida boa, né, separando sempre o joio do trigo, é óbvio que deve ter, através do processo da mente, um valor maior. Portanto, nós caracterizamos assim. É, a mente como atributo da alma A alma é primordial né? A alma é o corpo espiritual e o corpo psíquico Que vão permitir que realmente o corpo físico seja, tenha o alento vital E possa é, se manifestar Portanto, são antecedentes e não posteriores ao corpo quando, segundo a própria Bíblia, né, nós temos lá que Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente. Ora, essa alma vivente, para se expressar, ela precisa de um psiquismo, do corpo psíquico. Este corpo psíquico é um corpo intermediário entre o corpo espiritual, a alma e o corpo físico. Então, a partir daí, quando Deus nos concede a vida, o cérebro e será um instrumento num processador de tudo aquilo que pensarmos, sentirmos, e, enfim, quando nos expressamos, idealmente, nós usamos esse aparelho fantástico, essa, essa máquina né, operacional que chama-se cérebro. O cérebro com o sistema, é, com o seu neocórtex, com o sistema límbico, com o sistema reptiliano, um grande complexo para responder através do tálamo, ao hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, é, a formação do pensamento, aliado aos centros psíquicos, que são as glândulas. Então é muito complexa essa questão, e a gente o que entende, como até dizia Dr. Geiter Pratt, um grande é, eminente parapsicólogo, ele dizia o seguinte, o ser humano ele necessita urgentemente de um avanço em seus conhecimentos sobre si mesmo, que o faça compreender a sua própria natureza e a psique é uma força fundamental e natural, que deve ser incluída em qualquer conceito total que se formule acerca do ser humano e de seu mundo. Com isso, ele que coloca também o cérebro como um instrumento da mente. De um ponto de vista espiritual e místico, é isso que acontece. E a relação entre mente e cérebro ela ainda continua um grande, sendo um grande mistério, Sir John Eccles, cérebro neurofisiologista australiano, definiu o cérebro como um sistema de 10 milhões de neurônios e que está sempre é, é, momentaneamente em repouso, mas sempre junto a um, um umbral de excitabilidade, de estimulação, então quando raciocinamos, pensamos, mentalizamos nós já falamos no, no programa anterior das ondas beta, estamos exercitando muito é, as ondas cerebrais mais ativas do cérebro e estamos ativando de uma forma assim, bastante intensa. À medida em que passamos para as ondas alfa, já minimizamos a sua atuação e entramos num processo mais é, psíquico, onde há em sejo aquele, aquilo que nós já, já falamos sobre a intuição e outros processos internos da consciência. Então, o que acontece? Como a, o cérebro seria uma máquina né, que pode ser movida, então, por um agente, cuja ação não tenha sido ainda possível detectar até agora com instrumentos mais delicados. Por quê? Porque esse agente, que é o corpo o psiquismo do ser, ele foge, a, como se diria assim, a, as às comprovações estatísticas ma materiais. Ele não pode ser medido, a mente não pode ser medida através de um eletroencefalógrafo, mas o cérebro sim. Então o cérebro é, é, percebe-se as ondas cerebrais, e que são as formuladoras do pensamento. Então como que nós entendemos esse cérebro? O cérebro é um processador dos impulsos anímicos da mente. A mente atuando através do cérebro. Quando a mente atua através do cérebro, ela gera a consciência objetiva e subjetiva. Consciência objetiva é aquela que fala, que, pela qual nós temos a percepção do mundo exterior. Então, eu estou tomando conhecimento de tudo que está aqui ao meu redor, através da, da, da minha consciência objetiva cerebral. Essa, toda essa, essa percepção objetiva cerebral vai gerar em mim uma reação interna, que eu vou chamar de consciência subjetiva. Então, o subjetivismo vai fazer com que eu reaja a todo esse conhecimento que vem do exterior. E quando eu passo, então, a correlacionar o meu pensamento com ideias e pensamentos é, criativos, imaginativos, usando o cérebro, eu estou, é, então, é, como se diria assim, atuando através da consciência subjetiva. Então, essa é a consciência cerebral. E essa consciência cerebral, ao recolher todo essa, é, todas essas impressões externas e fazer essa correlação do pensamento subjetivamente, vai transferir para o meu subconsciente. A mente que realmente responde a nosso, ao nosso corpo psíquico, ao nosso psiquismo, através do hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso autônomo, com suas divisões simpática e parassimpática, e posteriormente esse, esses pensamentos recolhidos vão gerar uma influência muito grande dentro do, dos, meus, dos meus princípios, da, do meu conhecimento, da minha sabedoria, que é divina, num certo sentido, do, do, dessa mente abrangente que eu já trago no nascimento provavelmente incorporada à minha alma porque nós consideramos espiritualmente que a mente é imortal e o cérebro é mortal portanto essa mente imortal que atua através do nosso subconsciente que são para dar vazão aos canais psíquicos ela é imaterial e atua no material então há uma, uma, uma, uma, uma tríplice natureza no ser mas uma dualidade de expressão espiritual, material. E o meu cérebro, sendo bem utilizado, ele vai também, se eu tiver uma boa educação, uma boa formação, bons princípios, atuar nesse subconsciente de uma maneira construtiva. Assim é que temos os, os geniais criadores, né, idealizadores, os geniais artistas, as pessoas é, que, como se diria assim, fazem esta programação neurolinguística atuando no subconsciente de uma maneira positiva, porque justamente o, o nosso a nossa consciência cerebral ela funciona de uma maneira através usando os três aspectos do raciocínio dedutivo, indutivo e silogístico. Então, o cérebro faz a análise, faz a reflexão. E usa o processo também da intuição. Mas a mente interna, o subconsciente nosso, ele só raciocina dedutivamente. É a mente divina que está operando dentro de um processo que Deus nos concedeu e comandando todo o funcionamento do nosso organismo. Todos os sistemas, seja respiratório, digestivo, glandular, todo sistema renal, tudo está sob o influxo e o comando deste engenheiro-chefe que nós chamamos mente subconsciente. Então as pessoas não relevam a importância que tem o subconsciente ou o inconsciente na linguagem dos psicanalistas. Mas é importante relevar isso, porque você tem, através da mente subconsciente, uma, uma capacidade de realização e intuição e conhecimentos extraordinários, porque fica nela armazenado todo o processo criativo da mente, desde que você nasceu. E para quem acredita em vidas passadas, traz já dentro do subconsciente essa bagagem. Há pouco nós estávamos vendo uma menina chamada Ak kiane que é uma pintora é, inata, desde, nunca aprendeu, nunca teve lições. Assim a gente vê também crianças é, com dom um musical e muitas vezes voltados para a ciência também, e que são é, exímios, é, canais de expressão de uma mente subconsciente que trouxe já na sua bagagem, provavelmente de vidas passadas, muito conhecimento, como inclusive nós temos o, o, grandes psiquiatras que endossam essa teoria da, de vidas pregressas, porque através da hipnose, auto-hipnose, viram que a pessoa transcende o limiar de, de consciência desta vida para uma vida futura, para uma vida vivida antes, não é? Vida, aliás, uma vida passada, com vistas a uma vida futura. Porque tudo que você estiver plantando e semeando vai voltar para você de uma forma construtiva, seja nesta, de uma vida passada, nesta ou uma vida futura. Então a gente acredita na imortalidade da, da, da própria mente e consciência divina. Apenas o cérebro, evidentemente, como nós já iniciamos falando, é que é um órgão temporário, físico e sujeito a muitas é, situações, né? inclusive doenças Mas nós temos essa proteção divina dentro do subconsciente, então o poder do inconsciente é fabuloso e a gente precisa se programar por isso, vimos falando que a sugestão é o grande processo onde você atua né, e faz contato com essa tua mente subconsciente. Você pode fazer contato com a mente subconsciente através de sonhos, meditações, às vezes quando você está orando, é, através até do pêndulo, que seria um processo já mais é, metapsíquico, e onde você atua com o subconsciente sobre um determinado sobre o pêndulo, um determinado instrumento, né, que vai te apontar direções. E você também pode, é, as intuições são muito positivas, muito importantes, e a pessoa tá, tem que tá, deve estar sempre, como se diria assim, é, harmonizada, né, e nesses momentos, por isso nós falamos do relaxamento em ondas cerebrais, onde você se coloca num estado alfa de consciência, um transe criativo, e por aí pode ser manifestado. Muitas vezes até... Quando você senta se e vai fazer uma, uma escrita automática, uma psicografia, né? pode o subconsciente te revelar grandes coisas. Por isso, um diário também, se a pessoa é, habitua-se a escrever tudo aquilo que ela sente, imagina e pensa, muitas vezes ela vai ficar assim, vai ficar, é, como se diria assim, é, é, assim... Vai achar assim estupendo o processo e vai se... Vai, vai se maravilhar com aquilo que ela pode fazer e muitas vezes, por descrédito, não o faz. Então, o subconsciente é como nós já falamos, aquele grande iceberg que contém toda uma potencialidade divina, né, de uma mente superior e que nos traz grandes manifestações. É, outro dia, estava vendo uma psicóloga falando justamente o que nós estamos conversando aqui, corroborando né, que tudo que você pensa. E como você pensa, assim será. Então a mesma coisa, se eu der uma ordem, um comando para o meu subconsciente, para mim acordar amanhã às 8 horas da manhã, não haverá necessidade de despertador. O meu subconsciente vai obedecer, porque vai obedecer a um, uma sugestão. E o que é a sugestão? É um comando sutil, dado ao mente subconsciente, com relação a um objetivo, a um propósito que eu quero alcançar. E tudo na vida pode ser feito desta forma, né? através da, da, da minha, do meu trabalho e dos créditos que eu dou a, essa, a esse, ao, ao, ao computo geral da mente, no sentido do subconsciente atuar em harmonia com o consciente e assim favorecer o meu processo de vida, né? porque didaticamente nós estamos dividindo a mente inconsciente, e consciente e objetivo, subjetivo e inconsciente ou subconsciente, mas na verdade tudo isso está integrado. Agora o que desaparece? Realmente é o cérebro com a passagem da vida, mas a mente jamais. Então esta mente, é através dela, que nós daremos ciência ao Criador e que nos será cobrado a responsabilidade após a transição de tudo o que nós aqui fizemos no plano da, da, de vida, onde Deus nos deu essa situação de manifestação temporária Para a evolução da própria consciência divina Então nós vamos, temos a oportunidade Nós somos é, seres que temos todo um aparelhamento divino Para vivermos bem e em harmonia em todos os níveis da consciência Seja a consciência objetiva, subjetiva e subliminar ou subconsciente essa mente subconsciente também ela atua através é, ela ela contém aquilo que nós chamamos de pantomnésia. A pantomnésia é uma palavra grega. Panto é, total universal menésia é memória memória universal. Essa memória universal ela é, muitos tratam como Jung por exemplo com os arquétipos os modelos que nós trazemos, para essa vida, né? e que esses arquétipos atuam no, no, tanto no nível do, do inconsciente o subconsciente, da, da, mente, da mente objetiva e subjetiva com a sua, com a sua como diríamos assim, o superego. Então o id, o inconsciente, o ego o superego estão sempre agindo através de arquétipos. Arquétipos são modelos primitivos, por isso o nome de arquétipo, arque antigo e tipo modelo. Então são modelos antigos que o ser humano vai perpetuando através das tradições e através dos instintos, das emoções e ele passa a valorizar é, e a entender o universo de acordo com o arquétipo dominante. Então todos nós precisamos aprender a nos dominar, a fim de que os arquétipos sejam muito bem distribuídos nas facetas da nossa personalidade, a fim de que possamos trabalhar de uma maneira harmônica com o cosmos, com o universo. É, e essa pantomnésia, essa memória universal, também os hindus chamam de Akasha, ou registros akásicos, que são os registros indeléveis de tudo, o que, o que foi, é e será. Então, é a onipresença, a onipotência e é a onisciência divina atuando através da, do, do nosso ser. E nós precisamos ter essa percepção. Infelizmente, as pessoas, às vezes céticas, materialistas, ateus, eles é, desdenham dessa, desse potencial né, que receberam do Criador, e desacreditam, mas nós, evidentemente, não temos nenhuma pretensão. Estamos aqui humildemente é, trazendo esses temas para reflexões, porque nós aprendemos que todos somos um ponto de interrogação ambulante e que devemos trabalhar na busca das verdades e que a verdade é realmente relativa. Vejam, não é porque eu não é, enxergo, não vejo os, os, ultra, os raios ultravioleta ou os raios infravermelhos, não é porque eu não ouço os ultrassons e os infrassons que eles não existem. Então, dentro da, do número da essência, da realidade divina, existe tanta coisa que nós não nos apercebemos. Imagine a, a sutileza da nossa alma e do nosso corpo psíquico mas é por ele que nós sentimos, nos emocionamos, vibramos, idealizamos. O cérebro é o processador, só o cérebro por si só não teria ideais, não teria, não teria uma, uma, uma vontade por ele é só divina, ele, ele é um órgão, é um, é um órgão físico que tem a sua contraparte psíquica e através dessa, desse impulso psíquico divino que nós chamamos é que ele atua. Portanto usemos bem as nossas capacidades frenológicas ou cerebrais, porque é evidente nós temos esse recurso e a mente está atuando justamente para essa finalidade dentro da planomnésia que nós falamos, memória total do universo e que nós temos no nosso consciente, esses registros é, existe a chamada também criptomnésia, que seria cripto, cripto é oculto, mnésia é memória, memória de coisas ocultas. É, acontece muito comumente você, às vezes, se esquecer de alguma coisa. E aí existe aquela chamada apelação, né? Que é, são longuinho, faça-me eh, enxergar, são longuinho, faça-me localizar aquilo que eu não estou encontrando. Mas a criptomnésia é o poder do subconsciente, esse são longuinho seria um artifício para você recorrer a esse potencial interior. E a tua mente subconsciente é apontar para você, então, onde está aquele objeto, ou aquela pessoa que você às vezes lembra da fisionomia não lembra do nome. Então você faz uma associação, relaxa, tranquiliza-se e o teu subconsciente vai trazer a resposta. Pode testar que isso é 100% absoluto. Né? E tem um caso, por exemplo, com relação a Jacobo, filho de Dante e Alighieri. Perdeu-se o Cântico 13, da Divina Comédia. E a família precisava daquele cântico para, por questões de, direitos, de, de, de, de uso, né, de direitos autorais, etc., Precisa localizar o Cântico 13. Dante faleceu e não perdeu seu Cântico 13. Jacobo, filho de Dante, é, dentro daquela agitação da família que não encontrava, ele era o filho mais novo de, de Dante Alighieri, da, de, autor da Divina Comédia, né? ele é, procura então, ele, ele, ele fica preocupado com aquilo e vai dormir. À noite ele sonha, sonha exatamente onde é que estava localizado o Cântico 13. Ao levantar, vai na determinada gaveta, no determinado local e acha o Cântico 13. Então aí, veja, o subconsciente dele através da criptomnésia, a memória oculta daquilo que se perde o que não se lembra, Trouxe a ele a revelação do local onde estava o Cântico 13. Então, pan, lembre-se: pantomnésia é memória universal, criptomnésia é memória oculta é, de coisas especificamente necessárias às vezes para nós localizarmos. Assim funciona o subconsciente, dentro dessas potencialidades imensas que nós falamos. É, atuando divinamente em todo o nosso sistema, sem nos preocuparmos quando com, com a mente, com, a, com ela, não interferimos negativamente. Se todos nós aprendêssemos a fazer bons exercícios, boa dieta, bom sono, bons pensamentos, literatura, bons amigos, enfim, tudo aquilo que suplementa o nosso subconsciente com efeitos positivos, nós teríamos uma vida divinamente encaminhada. Podem ter certeza que as nossas verdades elas são relativas, mas eu gostaria que todos fizessem essa profunda reflexão. Aliás, nós estamos sempre nos encaminhando e trabalhando porque queríamos fazer um congresso, um, uma, um seminário ou como diríamos um simpósio sobre é, metapsíquica e parapsicologia, temas que a gente gosta de tratar. E temos esse propósito. Tínhamos é, marcado isso para final de março, entretanto, devido à pandemia, não, não, provavelmente não vai ser possível. Então vamos adiando para final de junho, início de julho ou na primavera. Mas esse é um dos objetivos que nós estamos é, perseguindo. Justamente para fazer uma noite de caritativa, uma noite filantrópica, com uma palestra aberta, né, onde eu contare, contaremos com, com mais amigos como o Jamil Salum, o, o, o José Mário Mendes e o Carlos Bryan. Cada um tratando de um determinado tópico dentro desse conhecimento holístico que envolve a mente, a cura, o misticismo, a bioenergia, a radiestesia, os campos da aura, da intuição, enfim. É esse, esse é um propósito que nós temos, fazer uma noite de abertura caritativa, filantrópica, mediante um quilo de alimento não perecível e nos demais dias, evidentemente, mediante uma taxa irrisória é, para cobrir os custos operacionais do evento, fazermos junto aqui com a própria Vega nos auxiliando né, nesse trabalho e é uma proposta. Por hoje, nós ficamos por aqui e semana que vem, provavelmente, se pudermos, vamos, a, vamos abordar a questão da concentração, é, contempla, é, concentração, contemplação, reflexão, visualização e meditação criadora. Muito obrigado pela atenção e agradeço a todos vocês e, como sempre, eu repito, acima de tudo, ao nosso Criador. Muito obrigado.